A partir de amanhã, começa a contar o prazo de cinco dias para uma decisão. Eu posso optar, encaminhar para o advogado-geral do Senado, como também posso é, receber e convocar o Conselho de Ética. Ou também, como eu posso dizer que eu não recebo a representação, que eu não, não estou convencido de algum delito. A prática que eu tenho é encaminhar. Para o, o, o advogado Mas não esquecer Que amanhã Está marcada uma votação no, no Supremo Vamos ver a decisão Do plenário Do Supremo E evidentemente do plenário do Senado E é claro Que o Conselho de Ética Encontrará uma maneira De ficar uníssimo Com o plenário do Senado Agora se não determinar Quais foram os fatos novos? O senador Aécio diz que é uma armação contra ele, que aquelas fitas foram editadas. O que, é que o, o, o plenário do, do Supremo vai dizer? Não vai dizer que as fitas são, são legais? Eu tenho que ler o processo, eu tenho que ver o que realmente tem de fato no processo, o que o acusatório é convincente. Se o acusatório for convincente, é claro que se abre o processo, não tem a menor dúvida disto. Normalmente, ele do, da entrada ao final, normalmente, 120 dias.